Salve, caralho. Olha o Lilili. Deixa eu mandar aqui, então. Pronto. Deixa eu ver aqui. Caralho, o cara vai jogar de um Udermit, Full Hype. Caralho, olha o cara. Já tô fazendo ticket. Bom dia. O cara tá trollando? Man, por que que ele tá trollando? É... Eu posso ficar o que quiser. jogar Kenzy okay, Yoki aqui, amigo. Tu já entrou vários games meu. Eu?! Eu? Ele tá, ele tá trolando por causa de mim? O que, que eu fiz, velho? Meh. Dodge? Dou dodge, rapaziada. Vou dar dodge, não, mano. Dou dodge? Olha ah lá, não. Eita, o cara tá pra... comigo. Não, vou dar dodge. Ai, será que deu tempo? Nossa, será que deu tempo, mano? O cara tá trolando mesmo, mano? Aparentemente sim, mano. Aparentemente, sim, deixa eu tentar relogar aqui. Porque que o Yoki tá trollando mano. Velho, que raiva desse Yoki, man. VTNC, Kenzie, man. Tira os E posta no Twitter. Isso pro cara levar ban na moral. hoje pesada. Um, um, um x9, tá com nós, no... rapaziada. Deixa eu revelar o um negócio para vocês. Deixa eu revelar o um negócio pra vocês. Mano, se eu tiver certo nisso, se eu tiver certo nisso, vai ser muito engraçado e estranho. Presta atenção. Tá vendo esse rapaz? G pesada 1v9 digitou aqui ainda, ó. Kenze Man, tira os sprint e posta no Twitter. Isso, cara, pra ele levar ban na moral. Rapaziada, vocês acham que eu acredito que aquele cara que picou o Dirmid, que é o tal do York eu acho que ele é esse cara? Ô G pesada, se eu tô certo, mano, não precisa falar agora não, mas me fala em outra oportunidade. Eu tenho quase certeza que é você. Por que, que eu acho que é você? Teve um dia que esse Yoki caiu no meu time de caçadinho, mano. Aí ele foi e entrou no chat e spamou isso aqui, ó. Kenzie, tu acha que o Yoki joga bem? Kenzie, tu acha que o Yoki joga bem? Kenzie, tu acha que o Yoki joga bem? Aí eu falei, mano, joga bem como? Aí o cara, bem de mecânica? Bem de mecânica porque tô querendo aprender caçadinha, aí tava pensando em pedir uma moral pra ele? Mano. O cara se entregou que é ele aqui, não é? eu tô doido em imaginar isso Agora, se isso que eu tô imaginando Essa mini fanfic que eu tô imaginando Se for o próprio cara Qual que é a brisa, mano? Eu queria muito tentar entender a brisa do ser humano, velho Tipo, qual que é a brisa? Olha isso, ele trolou de propósito Fez nós da Dodge Aí o cara entrou no chat digitando Acho que eu sei qual que é a brisa dele Agora eu vou tentar, eu vou tentar tirar a conclusão da brisa dele Aí ele já chegou <risos> Na Notch 500, tu vai perder tua mano, ele mesmo Ele mesmo também falou pro Na Notch, aí ele, velho Que raiva desse Yoke TLC Aí ele, 15 e tira os Prints e posta no Twitter, eu acho que Essa é a conclusão né? Essa é a brisa dele, tá ligado Ele realmente quer que a galera posta no Twitter reclamando dele. É isso, Yoki! Pisca só assim, New York, manda aquele emote piscando no meu sussurro Eu não vou contar pra ninguém não, juro Só quem tá aqui na live agora vai saber, ó Só as 200 pessoas que tá com nós vai saber Agora, agora a pergunta pra vocês, rapaziada. Vocês acham que eu tô muito doido em pensar isso? Ou realmente é ele? Eu tô achando que é ele, mano. Desde o primeiro dia eu achei que era ele. Quando ele chegou de um tempo atrás. Ele chegou um tempo atrás perguntando se o Cassarinho jogava bem. Aí eu pensei comigo mesmo. Eu não falei na live. Eu pensei, mano, esse cara é ele. Eu falei, eu tenho quase certeza que é ele. Só que eu só pensei. Aí ele entrou no chat hoje. Acho que ele entregou. Ele confirmou a minha dúvida. É ele. Mano. Eu tenho quase certeza que é ele. Não, não, não, rapaziada, rapaziada, pera aí que temos outro Não, não vai ficar de Sherlock Holmes Temos outro, olha aqui Olha aqui, peguei no pulo outro Ó, oh, pera aí É, nós é bom, mas não é bom Mas é bom, mas não é bom. bom. Cadê, aqui? Cadê ele aqui, ó ó. Oh, destruidorzinho 21, sei lá o que Que? Voltei, o que tá acontecendo? Vocês estão falando Do York? Okay? <laughs> <Pire laughs> aí eu cliquei no cara Contra criada, <risos giura> 3 minutos <risos> Agora ele é um Destruirzinho, mano Ele é esse aqui agora, ó Vocês estão falando de quem, velho? Alguém me... <risos> Ah, mano, não, não, não Eu já, acho que eu já tô ficando doido, mano Deixa eu voltar aqui, velho <risos> Não, não, pera aí, Chega, chega, chega, chega <risos> Ai, mano, que que é isso? Bora jogar Fall Guys, hein, rapaz Acho que eu não vou conseguir jogar LOL mais, não Hoje, velho <risos> Caralho, que doideira, mano nossa, mano, que loucura. Iok, <risos> no final das contas, Iok, no fundo, no fundo, Iok, saiba que eu sou. Eu sou seu ídolo, Iok. Não era nem isso que eu ia falar, por que, que eu ia falar isso? Velho, eu confesso, tu tem 500 de quem, seu merdinha. Olha ele aí, rapaziada, confirmou, mano. Confirmou, olha aí, velho, confirmou, velho. Nós é bom, mas não é bom bom, meu anjo. Baneiro meu mono, amigo. Por isso bloqueei o Deer. Ah. Aí, ó. Tá vendo? Tá, agora a pergunta pra tu. Agora a pergunta pra tu, Yoki. Não sou obrigado a te dar sub. Depois disso aí é sub apenas um mano. Pensa, nós ainda conquista o Prime do cara. E aí é outro nível, velho.